Vai, vai. Bem-vindos a mais um Twin Inside Show. Esse no um episódio de hoje e Diego não estamos felizes. A gente está muito triste, a gente tá de preto, a gente tá de luto. A gente para tá receber de longe, a primeira dama do Survivor BD, irmã da Naná, namorada do nosso diretor Kevin, Thaisa. É triste, Thaisa, mas bem-vinda por estar aqui hoje com a gente. Oi, é isso aí, Oi! <risos> Vai ficar chorando agora. Tem uma entrevista para fazer, Bando. E aí? <risos> tá isso. É, o que aconteceu ah. com você lá? O que aconteceu? Fala para gente. Porque ninguém tá entendendo nada. Você pode falar alguma coisa? você vai explicar? Ou não pode? Então, também. né? A nossa tribo era é uma tribo muito ausente. quase ninguém está O que de você ter uma convivência com as pessoas. Então, social é uma coisa que falta muito, entendeu? E aí, confiar nas pessoas para começar a fazer um jogo, uma jogada era muito difícil. Eu preferi ficar com as pessoas que mais falavam, né? Dava para ter uma confiança. E numa eliminação, o Leonardo, jogador é forte, assim. Então, ele quis mudar o jogo e... Acho que com muitos erros, você vai. Acho que o software é uma coisa que não tem no BD, né? Sim. Uhum. Então, você acha que foi o Leonan que causou essa eliminação? Claro. Qualquer então, dúvida disso. Hum saber. E como foi então, jogar com a Naná? Como foi o quê? Jogar com a sua irmã, com a Tainá. Peraí, aí Fala de novo Como foi jogar com a sua irmã, com a Tainá? Ah, muito divertido. Ela ela tá é? muito triste no início. <risos> Eu ficava rindo dela, foi legal. Agora ela tá pegando o jeito no jogo. Ah, sim. É. E você acha que se você jogasse com o Kevin, seria como? Ah, eu acho que seria muito mais tenso. <risos> você acha que o Kevin de Tiraria? Nem ah, sim, eu acho. <risos> acho que ele não ia fazer o que ele sempre faz. Uhum, né? Imagina. E qual experiência você gostou mais, Irlanda ou Coreia? Qual ah, eu gostei mais? Uhum. Ah, não sei. Não tem como comparar. Eu, hum. Sempre é uma experiência diferente. Hum. As duas eu aprendi muito coisa então. Mas o início do jogo, qual foi a diferença para você, em Irlanda e em Coreia? Ah, em Irlanda, tipo, tudo novo, né? Foi o meu primeiro jogo. aí Foi aquela loucura toda. Em Coreia, não foi tanto Foi normal. Adicionei que eu não conhecia. Poucas pessoas vieram falar assim comigo. Né? Duas pessoas. E Foi mais atrás. Ah, não sei o que. Então, nossa, que uma coisa. Eu sou parada, mesmo. Em Irlanda, eu não parava hora nenhuma, né? 24 horas. Uhum. Não é sei como é. é. Temos umas perguntas da plateia. A plateia mandou bastante perguntas. A gente, dessa vez, a gente teve que cortar algumas, mas outras estão aqui. Então, vai lá. primeira, eu vou ler, é do Bernardo, nosso winner, de Irlanda. Issa, sabendo que vocês iriam se separar, você acha que seria melhor a Tainá sair, pois você teria mais chance de ir mais longe, por ter mais experiência, ou fica satisfeita da sua irmã de estar no jogo e ter chance de ir longe sem você? Ah, eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse, então não me falta de sair antes da... Eu tô bem feliz, ainda. Tá? Ah, sim. Legal. É, e, tem, e tem aquela pergunta lá, da Gabriela. Issa, em qual sequência você gostaria de ver esses embustes sangrarem? Você pode responder essa? Era, como é que é mesmo? De um em qual sequência você gostaria de ver esses embustes sangrarem? De alguém que você tem é, rancor? Alguma coisa assim, eu acho. Não, eu não tenho rancor, não, mas vamos falar. Pra mim é ser lindo ver o Leandro saindo pra mim. Depois o Eric. Depois o Leandro. Depois, depois a Dune. Depois. A. o Boba, imagino imagina. Que... Ele <risos> eliminou todo mundo. Eu não tenho uma coisa. Não, ele se uhum. Mas os principais são esses quatro, por falecer mesmo. Sim, são os... Oito nomes, mas tá bom. <risos> <risos> Temos mais duas perguntas aqui da plateia. A, a próxima é do Yuri Rodrigues. Yuri Rodrigues. Issa, você acha que o peso da tua reputação foi maior que as suas chances de contornar esse algo nesse jogo? Ou você atribui a sua eliminação a falha sua? Eu acho que a falha. Das duas coisas. Porque, como falaram, né? Acharam que eu era amiga de todo mundo, que meu social era bom, que isso me fazia muito perigoso. Eu seria fosse... assim, assim, lindo, Acho que se eu tivesse sido, sei lá, se eu tivesse tido mais tempo, porque eu estava muito em empolgada, talvez eu pudesse ter feito um assim eu... Mas também não sei se eu ganharia na vontade. Acho que ia acabar em para as férias. Melhor que nada, né? É, eu podia ter um alto, né? Um pouco mais de, de ficar no jogo. E a próxima do Juan é do Noam Cunha. Primeiramente, ele tá chateadíssimo com essa eliminação, né? Ele falou aqui que o Guino vacilou muito e que você não merecia isso dessa forma. E a pergunta dele é: se você pudesse escolher uma forma de se vingar pelo que meu primo fez, o que faria? A Levânia botou um PS aqui, que pode ajudar você a se vingar também. E que não é pra você é, boazinha. É... Oi? Repete de novo a pergunta. Tá, a pergunta é... Passaria. Se você pudesse escolher uma forma de se vingar pelo que o primo do Lone Cunha fez, ouvindo, é o Vino, né? é O que você faria? Gente, eu não escutei de novo, tá um problema estranho. Então... Assim. Sim. <risos> se você pudesse se vingar, é pelo que o primo do Luan Cunha fez, o que você faria? É isso. Ah, tá. Uhum. E que não é pra você ser boazinha, porque essa semana você já aprendeu na vida, e quando a gente é bonzinha, você é assim, <risos> um Ele falou com essas palavras. Sim. <risos> ah, eu acho que eu vingaria ele do jogo. Ah. Então eu podia fazer? Sim, em relação ao, <risos> ao jogo é Mas o Lula falou que ele pode te ajudar É uma Você Sabe que o Lampunha é do mal, né? O então... Lampunha <risos> é isso também Eu poderia usar ele uhum. E falar nisso eu nem falei o nome dele Nos animais não. Na sequência Verdade. Do... Verdade <risos> Na sequência Esse do Lampunha Porque o menino menina nem a louca pequenininha é. Falta alguém <risos> Ele seria o número 1 um? Não. Ah, achei que seria. Tá bom. Mais os colares, agora. Hum. Ah, e agora é a, brinca... a nossa brincadeirinha dos colares, que já virou, tipo, trending topics no Twitter, sabe? todo mundo oh. adora. <risos> é, oh. vamos começar com colocar o né? <risos> É a melhor parte gente não gosta, tem gente, <risos> tem gente que fala, que vem xingar, a gente não pode meter falando Você colocou algo em mim, você está estragando o meu jogo, <risos> eu vou falar Querido, esse é o jogo Ai, Eu nem liguei, eu achei, eu achei super divertido, eu acho que as pessoas têm que se atentar com álbum. Sim, eu, eu, eu, eu, falo assim, eu falo assim, se você ficar repetindo para todo mundo que a gente está colocando algo em você Você realmente vai ficar com algo, você fica falando tanto para a pessoa tá. que você está com algo Que você fica com algo, né? Enfim, Sim. primeiro colar, colar de ameaça Vai pra quem? Quem vocês acham? Eu não Nossa Eu tá não, um... então Compreisa. acumula três nomes né, De ameaça, eu não tô errado Exato. E quem... Segundo É, quem seria o inútil da tribo? A cadela da tribo Ah, eu vou botar o Eric Sério? Ah, é a cadela. É a <risos> cadela da tribo. Hum, interessante. E o colar de amigo vai para. Não pode ser a Naná, claramente. <risos> Difícil, hein, Thaisa? Porque você é a amiga da casa toda. Vamos ver. ver. Ah. ah. Mariana, gente. É Mariana, né? É, Mariana. Nossa, sua amiga, que você não sabe nem o nome, então. Não, não mariana... eu tinha problema, tá com o nome e com números. Não, ouvia... é que a Thaisa falou, Marina, eu fiquei assim. Eu nem quero ser. Eu nem assim. quero assim, quem é Marina? Não, eu tô, tô, não tô lembrando. Mariana. Eu pensei, Marina, Marina não tá muito valor? Eu fiquei Marina também. Quem é essa jogadora nova que apareceu aí? Foi mal. Mas tá, ah, né? É. Gente, então, Não como vocês mal. viram, a Marina, a Mariana, a melhor amiga da Kaisa, né? Então, parabéns, Marina, pelo seu colar de amigo. Você é bem representado. Diego, você tem mais algum colar surpresa? Um colar surpresa que uma pessoa, assim, mandou... Você escolher nosso querido ilustríssimo Gustavo Pamplona, que sempre marca sua participação aqui. Quem será o próximo eliminado da sua tribo? Eu espero que o meu não, mas. bom. É isso aí, então, o gente está lançado em você, olha. Prepare-se é? aí. <risos> Obrigado. Diego? Ah, eu pensei que você ia falar agora, mas tudo bem, posso falar. É... <risos> o time. Isso. você quer deixar algum recado final para alguém? Alguma mensagem? Ah, eu quero, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, com o Cari. é muito legal né? o carinho, todo mundo tem Sentir especial. Uhum. Oh, foi legal foi mesmo. Fan um favorite? Isso é uma um favorite, nossa fan um favorite. Nossa fan favorite, Eu não imaginava. Bom, né, sei que é bom. <risos> ah, tá bom, então. Essa foi a nossa entrevista com a Thaisa. Espero que tenham gostado. Thaísa, espero que você tenha gostado de ficar com a gente, porque você sabe como a gente vai fazer. Ah, eu me diverti. É, a gente ama, isso. tá? É, e por não tô some tô aí? Tô aí. Porque a nossa torcida principal era você. E é isso, a gente tá triste já. Nem acredito então, que a Thaís está aqui live em vídeo com a gente pra todo mundo dos jogos, <risos> sabe? Porque isso é uma coisa raríssima. É mesmo, é uma coisa é rara, né? E, a gente e se você só tem ainda com isso. exclusividade com a gente. É mesmo. <risos> Sendo tempo é de liado. qualidade, é isso aí. Tá bom, então. E é isso, então, tá? Adorei. Tchau. Tchau. Obrigada, Tchau gente. Beijo, Obrigado. beijo. Até a e próxima, a gente. Fica gente. por aqui. Bye. Bye, bye.